Então uh, esse semestre a gente teve um estágio no asilo em que a gente pode ter essa convivência mais próxima com os idosos e depois de conhecer a vida deles a gente conversava com muitos deles a gente consegue diferenciar bem aquele idoso que ele consegue digamos assim se virar sozinho e aquele idoso que é extremamente dependente eles já têm alguns problemas de coordenação motora eles já não conseguem mais realizar a própria higiene sozinhos isso também acaba caindo de novo, no aspecto bucal, o paciente que tem artrite reumatoide, que não é raro nessa idade, já tem muita dificuldade de, por exemplo, segurar um fio, fio dental, que é uma, uma coisa que existe um treinamento, uma técnica muito mais refinada de coordenação para que tu consiga exercer isso de uma maneira funcional e adequada. Uh, e tu vê que esses pacientes acabam perdendo isso então eles ficam muito mais dependentes de uma outra pessoa para fazer isso por eles Bom, com relação à saúde bucal do idoso independente eu considero muito mais simples o cuidado primeiro porque ele pode ter autonomia no, no tratamento dele a gente pode propor uma coisa, ele vai aceitar ou não e ele vai aderir ao tratamento ou não também uh, com relação ao idoso independente com um o idoso dependente, o um idoso acamado. Acho mais difícil, eles têm limitações físicas. O cuidador pode muitas vezes não querer fazer ou não saber fazer. A gente precisa também ensinar quem cuida do paciente no dia a dia. Porque não adianta a gente chegar e fazer uma vez, mas no dia a dia ninguém fazer o que a gente o que a gente propõe a é fazer, de higiene, tanto do rebordo quanto dos dentes, se houver. Na verdade, Quanto mais dependente o idoso for, mais multidisciplinar a é, a é a necessidade que a gente vai ter para abordar esse idoso. Se o idoso for independente, para a gente é muito fácil. É um paciente como outro qualquer. Tu ensina ele, ele faz, às vezes ele te traz as queixas dele, porque ele nota que tem uma coisa diferente na boca. Mas o idoso dependente, realmente, tu tem uma terceira pessoa que vai ter que te ajudar. E às vezes a terceira pessoa não tem noção do papel dela pro idoso, da importância que ela tem para idoso. Às vezes o cuidador não tem noção nem dos cuidados que tem que ter para si, não vai ter noção que o idoso também precisa desses cuidados. O envelhecimento da população é um, é um, é um, é um fato hoje, dentro da epidemiologia, ele está enormemente estudado e é, obviamente, as todas as profissões da área de saúde ou de atenção em saúde, é, não podem se furtar de trabalhar com essa, com essa população porque não, não tem volta. Né? Nós, um bom contingente dos nossos clientes no futuro na odontologia serão com pessoas acima de 60 anos. Outro aspecto que é bastante importante assim, é considerar que nem, todos essa, nem todas essas pessoas, elas vão ser no futuro capazes de sair da sua casa sozinhos e ir para um consultório dentário. As pessoas, às vezes, me olham, quando eu digo isso, as pessoas me olham, às vezes, ah, mas tu não é dentista? Às vezes, eu, eu, eu, eu já cheguei à conclusão que em determinadas situações, especialmente aquele idoso absolutamente dependente, ter dentes é um problema. Porque a manutenção desses dentes é muito complexa, é muitíssimo mais complexa, né? Então, bom, as pessoas me perguntam, tá, mas e aí qual é a alternativa? Não, nós não temos alternativa. A nossa perspectiva como profissionais da área da saúde bucal é trabalhar com toda essa complexidade e tentar fazer a manutenção... Dos, dos dentes das pessoas. A gente sabe que a epidemiologia nos diz isso, né? que o, o idoso desdentado de hoje, 2015, né? nos próximos 10, 15 anos, ele vai, não vai mais estar presente no nosso dado. Né? E serão idosos aquelas, aquelas pessoas que hoje, como eu, que tenho quase 60 anos, tenho todos os dentes. Ainda tenho, eu brinco, <risos> e, então nós seríamos os idosos dentados com 80 anos, né, enquanto eu tiver é, lucidez, habilidade manual e, e condição psicológica para manter a minha higiene, isso é de fácil manutenção, relativamente fácil manutenção. Mas no momento em que a gente fala em idoso dependente, a manutenção de um simples escovar dentes é, é complicado. A perspectiva é, eventualmente, extrapolando o âmbito da odontologia, é manter as pessoas ativas e com capacidade de fazer, de fazer a sua própria higiene, ou de permitir a sua própria higiene. Às vezes tem paciente que não permite a higiene. Nós vamos envelhecer com dentes. Não, eu tenho 58, vou fazer 58 anos, eu tenho todos os dentes, quase todos restaurados, quase todos restaurados. Então, assim, ó, muito provavelmente a maioria deles vão sobreviver a eu ter 70. Por que eu digo a maioria? Porque a própria. A existência da restauração, ela é um fator de risco para fratura, para né? Então, é... e até a perda dentária pode estar associada a isso, né? Mas assim, ó, nós vamos envelhecer com a maior parte dos dentes. Bom, o que, que os dentistas vão fazer, né? Com essa... Bom, ah, não tem mais doença dentária, né? Ou diminuiu muito, etc... Aí é que está grande, a grande questão do dentista que tem essa exposição à realidade do idoso dependente, do idoso acamado, ou da complexidade que é a manutenção de higiene bucal na terceira idade. Esse, esse dentista ele é diferente, ele é diferenciado. em se manter sistemicamente bem, né? E se manter ativo, e se manter com motricidade, com acuidade, com, né, com uma mobilidade suficiente que me deixe sair do leito, ir para o banheiro, escovar os dentes, olhando o que eu estou fazendo, etc. Essa é, essa é uma situação ideal, né? é eu tentar me manter saudável, né, ativa, para que eu possa fazer todas as coisas que as, as, a minha condição diária de ser humano exige, de ser humano na sociedade, né? Exige de tomar banho, de fazer minha própria comida, de escovar sozinha os meus dentes, etc. A gente sabe que isso não é presente em todas as realidades, né? Então, o que, que se pode fazer com aquele outro paciente que não tem mais essa condição é exatamente isso, é treinar cuidador, é chamar atenção nas escolas de enfermagem, de medicina, isso não é feito ainda. Obviamente, nós conhecermos as atividades deles e eles conhecermos, conhecer as nossas atividades, isso é, é, é assim, extremamente importante. Porque, na verdade, o, o paciente idoso tem, tem múltiplas complexidades que é difícil de tu fazer a, a manutenção uh, isoladamente como profissional da saúde, né? Agora eu fico, eu fico triste porque não, não, tem, não tem gente para conservar tudo Sim. como a gente Sim. gosta. Sim. E agora ele já não consegue também assambarcar Sim. tudo, Sim. né? É muita coisa para nós, mas a gente passa em movimento. Eu desde que ele caiu, principalmente, eu administro tudo. Tudo tem que passar pela minha cabeça. Às vezes tem gente consertando, tem que chamar para consertar isto, consertar aquilo. Eu estou sempre ao telefone solicitando uma coisa e outra para fazer ou, ou rezingando com as pessoas que fazem errado. <coughs> Então dá um bocado de trabalho administrar Olha, esse, esse do, do gás, aí o aparelho de gás Eles ficaram uma semana trabalhando no aparelho e não achavam o defeito Então quer dizer, aí eu, tínhamos que usar outro banheiro que não era o nosso Porque a água era só fria E eu telefonando para a empresa, telefonando Que ia trocar de empresa, que ia falar, ah meu Deus, dá uma incomodação incrível mas eu tratava ela como fosse minha noiva é. Essa história de... antiga Só por carta, então? Só, só por carta é. Aí um dia... Ela também tinha namorado, é. né? E um dia... Eu vim por, a Porto Alegre Porto e Alegre, fui a Alegrete Fiquei a Alegrete Fui lá visitar a carta Olha, para falar a verdade, brigar nunca brigamos. Nunca brigamos do, de uma divergência muito. É assim: bota o boné, ou então. Não vai, não vai na chuva por isso ou por aquilo. Eu sempre cuidando dele, mas não é briga. É reclamando para o bem dele, né? Porque um pouco, ele é um pouco mais velho que eu, mas não é tanto assim. Eu acho que incomoda um pouquinho, porque a gente quer falar, quer conversar, às vezes, principalmente quando está um grupo grande, que a gente está comemorando alguma coisa, fica muita fala ao mesmo tempo, então a gente tem uma certa dificuldade. Eu, ele usa aparelho, eu não, mas mesmo assim eu sinto uma certa diferença, não é muito pequena, não. Na audição, às vezes... Às vezes Procuro ouvir tudo, mas de vez em quando peço para repetir. Então a gente nota a diferença na audição, na, na visão. O meu problema é auditivo, eu tenho aparelhos, eu não tenho problema nenhum, não, não sinto não, mas agora os aparelhos não estão bons, ele já está com hora marcada. E o pessoal da câmera, meu abraço. É. Ah.